Deixa eu gravar. Não. Qual que é o seu nome? É. É Jesus, meu nome. Jesus, ô oh, Jesus. Jesus, mas que eu já vi falar de Jesus carpinteiro. Eu agora você rapaz. é agrônomo? Sou agrônomo, sou lavrador da terra. Aonde que você mora, a sua agora propriedade? Em, agora em Ribeirão eu tenho uma propriedade pequena em Tirapuã. Rapaz, Tirapuã tem muita história bonita ali. A, a fazenda Barra Grande, Você, a sua propriedade é perto ali ou não? Fica mais ou menos próximo, que o município é pequeno, né? Então eu tenho é, muita amizade com o pessoal lá. Eu, sempre fui... eu estive lá ontem na duplicação Sim. e aquilo ali tem uma terra boa demais, né? A sua Meu propriedade é. é só terra vermelha ali, de cultura Isso, mesmo. É. Você mexe com o que lá? Eu tenho um pouco de, de pastagem, já plantei uva. E agora tá mais pastagem mesmo. E café você não tem? tem. Café não tem. Não Fé tem. Café, não tem. E você é visita sempre... lá a Barra Grande, lá, a fazenda de vez em quando? Visito sim. É, Esse Jesus bebe uma piga ou é... não? <risos> Sabe o que? Não, é mais pra, pela, pelo passeio mesmo? Cê... Cê... Não, não sou muito. Você não é muito chegado, não é muito chegado não. Cê... Cachaça, não. O Elias Malaquinho você conhece. É... É, tem uma história bonita lá. É, não, ele Ele é uma tradição ali, é um ícone, né? Ele é bacana assim. E aquela fazenda, ela, ela tem uma história muito, muito rica na região, né? Porque ó, eles aproveitaram, era moderna, porque eles aproveitaram toda ó, ó, a energia da água, né? Que os alambiques, os engenhos, moinhos, tudo era tocada a água, né? Sim, é, eles aproveitaram, ah. acho, que uma, acho que aquela roda, a origem dela é na Inglaterra, né? Aproveitando a energia hidráulica ali da região, que é muito rica em água, aquela, aquela propriedade. Aquela região toda é muito rica em água, né? Eu, e, não, eu não conhecia lá, eu fiquei encantado com aquela região. É, eles... Agora ela, acho que trocou de dono. Não é que trocou de dono, foi passando pros, pros herdeiros, né? Né? pelos é. herdeiros, mas o pessoal continua é, fazendo... Mantendo aquela tradição e é. conservando do, do jeito mais antigo O Jesus, a sua origem de onde? Você é natural de onde? Eu nasci lá, mas daí fui trabalhar fora Eu trabalhei no Mato Grosso, em Goiás Você nasceu em Tirapuã? Eu nasci em Tirapuã e mudei O seu pai, como é que é o nome do seu Meu pai? Meu pai é Benedito do Carmo E a sua mãe? Minha mãe é a Aparecida Alarcón do Carmo Ali de Tirapuã mesmo? É, eles são... minha mãe nasceu aqui em Franca é. E uh, meu pai é de lá mesmo, família... O de... que, que quer dizer Itirapuã? Itirapuã é origem indígena, né? Tupi. É morro redondo. Itira é morro e puã redondo. Redondo. Eu, é, aí, eu não sabia, é né? morro redondo. Você que era Buda vermelha? <risos> é, também é, porque terra boa também suja a roupa, né? Mas é melhor do que é. uma terra branca que não suja. É igual, eu, sapucaí, o meu soco falava muito que sapucaí era areia, né? Eu Sim. falava que era papo de areia, né? É, papo de areia. É. E assim, eu brincava com o pessoal de Tirapuã tinha que era... Rivalidade, é rivalidade, tinha cada um é. É, procurava a brincar com o outro. É. É papo de areia, Eu, outro é, vermelha, é. Buda Vermelho. Buda Vermelho. Então, você é Buda Vermelho. Então, vocês são quantos irmãos? Nós somos em quatro. Quatro? Quatro irmãos. É. O nome deles? Eu sou o mais velho, Jesus. Sim. E o, a Maria é agrônoma também. Sim. O, Coisa é boa. Carlos, Coisa boa. É engenheiro mecânico, trabalha na, na, na Fiat. E tem o irmão mais novo, é professor. Esse que não casou, tá lá com a minha mãe. Como que é o nome dele? Moro. E, e a mora. sua mãe mora em, em Tirapuã? minha mãe mora. Quantos anos ela tem hoje? Nossa, ela tem 86 anos. Mas tá com saúde. Ah, mas eu preciso lá conhecer sua mãe. Vamos, sim. Como que é o nome mora. dela? É? é Maria Aparecida Alarcão do Carmo. Alarcon. É, Dona Cida. Dona Cida. Cida. Você sim. lembra de avô? Os meus avós eu, eu lembro. Quem que era... Meu avô materno é o Joaquim Alarcon, é um espanhol, espanhol. gostava de mexer com hortaliça, uma pessoa muito querida, eu gostava muito dele, muito trabalhadora. E meu avô paterno é o Gabriel Teodoro, mineiro de Lavras, ele veio moço para cá, a região, nunca mais saiu, ele também é uma pessoa que eu adorava, pessoa muito querida na região também. Que coisa boa! E o tio seu? Quem é que era tio, Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque é. vai ampliando, você vai vendo aí, teve, você, você deve ter muito parentes esparramado aí, porque Jesus é. é... é não, eu tenho bastante tio, ah, sim. É, mas irmão ele, da sua mãe, do é, seu pai, o nome eles deles. Eles saíram é, e foram morar fora, foram morar em Goiás, aí construíram a vida deles mas Aonde? Ali, em região em Goiás? de Goiás? Que em, região? Um, em Umas. Ih, aqui em Franca tem muita gente lá, de Cristais Paulista, em Umas, é. tem muita gente. É uma região que foi é colonizada. colonizada por paulistas aqui, né? É, agora o nome dele só para gente ficar. É o neném é o Nenê que mora lá em Na verdade ele faleceu já agora. É, tem passado, os filhos, né? Tem os filhos. Né? E mais quem? Da, da parte de é, do meu pai, na verdade também é uma família que já o pessoal já está com mais idade. Eles faleceram. É, tem o Júlio. Hoje só tem Vivo o Gelô, que é uma figura conhecida lá em Tirapuã também. Gelô é seu Ge tio? Gelô é meu tio, é. irmão do seu pai. Irmão do meu pai gosta de andar a cavalo, é um, uma pessoa é. muito alegre. Nunca vi ele, ele é. triste. Você agrônomo, você gostou sempre de lidar com terra, eu com a? Ah, a gente nasceu praticamente no sítio e aí eu fiz o curso técnico agrícola aqui em Franca, depois saí fui fazer agronomia na vida. Foi você fez agronomia muito. onde? Em Lavras. Você Lavras, sabe do né? Gamo lá? Eu Olha aí como meu... é que é. Sou, eu sou pastor presbiteriano. Ah, e então. ali tem uma história muito rica do Samuel Gamo A origem né? da escola de agronomia é. é a igreja, igreja presbiteriana lá. É... É, eu conheço da região, eu já é, fui uma é vez como seminarista, passei um, um período de férias lá o Gamão né? É uma história muito rica da, da, da E eu encontro muita gente do Gamon, Certo? Uma história muito rica Eu não sei se eu tenho aqui Se eu tivesse eu ia lhe dar um livro que foi escrito aqui Contando a experiência de um jovem Que se encontrou aqui com o Evangelho O encontrou com Jesus Ou seja, é o Jesus né? E aí ele foi é, Foi para o Gamão Fez o curso lá, é, é um personagem fictício de um, de um pastor, é, caminhos brasileiros da fé. E depois ele voltou e ficou um tempo aqui. É, era, era uma. uma a, o Gamba foi uma faculdade de referência, referência. da agricultura. Né? Porque... A diferença é nacional, diferença né? nacional. É um, é, é um de ensino de qualidade que hoje a gente está tão carente. Você né? ah, tem uma irmã que é a você falou? Tem. Ela é estudada lá? Ou estudou estudou lá. lá também. Qual estudou que é o nome também, dela? A Maria José. Maria ela foi José. vereadora por duas vezes em Tirapuã. Hoje ela não tem mandato, não. Mas é. Ela. Que coisa boa, rapaz. Aí, olha, que é boa a gente conversar. Você falou que não tinha história. Você tem uma história muito rica, rapaz. Eu falei, o Ronaldo. Eu estou aqui como um pastor presbiteriano e conhecendo uma pessoa que é formada como agrônomo lá na, na instituição presbiteriana do Gama. Samuel Gama. Eu conheço muito, a. eu gosto muito da biografia de Samuel Gama. Tem um livro chamado assim brilha a vossa luz Sim, muito bonito ó ah, oh, oh, Jesus foi um prazer bem, muito grande muito prazer. obrigado viu ó oh, eu bem. vou colocar isso no Face e tem muita gente <risos> vai compartilhar e eu fico muito, muito contente bem. pela sua gentileza de Jesus a gente só pode esperar isso eu agradeço bom, Deus bom. abençoe viu bom dia. que bom dia. ótimo